Oh, Evelyn, é, até duas etapas, né? É, uma, é um recorte muito curto. Mas dá para dizer que o Alonso é o piloto da temporada? Ou é, é um pouco de exagero ainda a gente falar isso? Olha, é, eu acho que a gente pode ir com calma. É melhor ir com calma. Porque é claro que o Alonso, se ele tiver um carro com, competitivo nesse da forma como ele está tendo, e se, de fato, a Aston Martin conseguir evoluir esse carro, né? porque um dos problemas que a, a Force India, re, Force India re, Racing Point etc. teve é que, assim, apesar do bom projeto e, e de um carro inicialmente bastante forte, depois eles não conseguiram desenvolver a Contento. Daí eles acabaram caindo de rendimento ao longo da temporada se isso não acontecer é, sim, é, eles estão desculpa aí os, ca os cachorros, hoje é domingo gente, vocês Olha, hoje é eu domingo eu vou contar um é o história aqui, ó. acabei de escrever no interno aqui, o pior é que assim, os <risos> é assim cachorro cachorros sebram, então, ó, tindê, o meu tá aqui do lado e o meu tá rosnando, achando que é aqui que né? é eu pra ele vendo? e vou te falar, se eu não tivesse de fone, o chefão também estaria rosnando é então é, é que o Bidu, vocês têm que entender, hoje ele não saiu para o passeio dele, então assim, ele está realmente revoltado, entendeu? E, e esse latido é porque ele está dizendo, eu quero sair, e ninguém está se prontificando a sair com o bicho, mas só depois, né? O, então o eu é tá um por tempo, isso. Tá um tempo bom aí em Curitiba <risos> hoje? Né? tá ótimo, tem sol. Então, assim, ele não tá entendendo por que, que o passeio dele foi postergado, entendeu? Então, assim, é, e ele reclama mesmo, ele reclama muito. É muito, muito temperamental. É, mas, assim, e, e aí você tem essa, essa Aston Martin, né? Que se conseguir, de fato, é, desenvolver e melhorar ao longo da temporada, é, aí sim a gente pode falar, olha, o, o, é, o Alonso vai ser realmente... O cara da temporada. Ele tem tudo para ser o cara da temporada, porque ele é o Alonso, né? Então, assim, tudo que o Alonso faz já chama bastante atenção, né? Então, é... ele é polêmico ele fala as coisas é, que, que sem filtro, é, né? Ele ele vai para a briga mesmo, enfim. E, e assim a gente fala que ele é polêmico porque por conta da história, né? Mas ultimamente ele está numa ele está no good vibes, né? Então, você está vivendo no, no good vibes dele, é, o que é também igualmente legal. Demais de ver o Alonso com um sorriso, né? Brincando e, e tudo mais. Então, assim, por isso só ele sempre vai ser, sempre vai atrair os holofotes. Mas se continuar nessa pegada de. de de competitividade é, a chance da, do, do Alonso ser o cara da temporada é, é muito grande, mas eu já falo aqui ele é o tempero de fato dessa temporada, é ele que vai atrair, é ele que vai, as atenções vão ser, o que o Alonso vai poder fazer, porque nesse momento eu concordo com vocês é, o Alonso é a segunda força do campeonato deram carro bom pro homem, é como é que não vai sorrir, me fala Sim, é, mas é isso né assim, acho que ninguém tem dúvidas de que se o Alonso tiver um carro competitivo nas mãos... Ele vai ser uma grande o é, um, um, um cara que vai mesmo para o combate, que vai é, trazer a, a, as disputas e, e tudo mais, né? Isso, assim, é, ah, mas ele tem 40 e poucos anos, não sei o quê e tal, mas tudo bem, assim, ele continua no mesmo, na mesma pegada, ele não, é, ele não sofreu um, um déficit de, de, de performance, né? Ele continua rendendo, entregando a, aquilo que que ele sempre entregou, então assim. É, não dá para descartar o Alonso, sabe? Não dá mesmo. A largada foi uma... É, a postura dele na largada foi uma, foi uma, um sinal, né? Claro que ele errou o colchete, coisa e tal, mas você vê, é, ele, ele, ele até... Rea o, o Pérez até reage de forma mais rápida que ele, mas o, o Alonso dá aquele pulo, né? E, e acaba saltando na frente do, do Pérez para fazer a curva em primeiro. Então, assim, esse é o Alonso, né? O cara que vai... Vai pra briga mesmo. O Rê, eu acho que o Alonso não é o piloto da temporada. Eu acho que o Alonso é a personagem, por enquanto, dessas duas corridas. Porque não teve uma sessão desde a pré-temporada que não se falou do desempenho do Alonso. Mas Qual aí um... eu acho que ele concorre... Mas eu... aí, bem, desculpa, eu vou... eu vou só falar... Eu acho que ele concorre muito com a Mercedes, sabe? Com e... certeza. E... Entendeu? Então aí, eu... esse é o meu único senão, porque parece que a Mercedes ela ela está atraindo muitas, muitas muita atenção porque ela não tá ganhando né tem a graça da Ferrari também né é uma disputa é uma disputa é uma disputa interessante mesmo